Onde que, que o homem aqui ele cuida dos porcos. Olha quantos porquinhos aí. aí. os porquinhos aqui. Aí, ó. Aí, ó. É. Só porquinho aí, ó. Aí, ó. Só aí, aí, ó. Aí, Isabela, aí, ó. Olha os porquinhos aí, ó. Uma, ai que bonitinho, ai ah, que porcão né Olha o tamanho, olha o tamanho dessa Oi, porca, olha aqui Babalu, vamos Vem Babalu Vem Babalu, vem Essa é a Babalu é. Coisa linda né Olha né Olha o outro ali Meu Deus Babalu, vamos isso aquela é, é aquele é gato lá carne de panela Ó. aí fiz é, abóbora feijão e arroz minha janta vai ser essa só que eu já fiz comida logo para no macarrãozinho aqui ó aí eu vou escorrer ele agora Aí já fica janta e almoço. Ah, isso aquela. É, é aquele é lagado lá. Carne de panela. Nossa. Aí fiz é, abóbora. Feijão. E arroz. Minha janta vai ser essa. Só que eu já fiz comida logo pra. Ah, isso aquela. É,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 Aí já fica janta e almoço. No macarrãozinho aqui. Ó. Aí eu vou escorrer ele agora. Aí já fica janta e almoço.